Olá, você que está nos acompanhando no canal Ferreira Top e Numismática. Nós vamos hoje falar das moedas olímpicas do Japão de Tóquio 2020. <risos> Assim como foi aqui a primeira moeda Vamos ver aqui Essa primeira moeda aqui Deixa eu conseguir aqui o foco dela Vamos rebobinar aqui, porque... Ah. Saindo aqui da, do Brasil, aí a gente entra aqui no Japão, pronta. Isso, eu estou refazendo aqui. Essa é da esgrima. Da Esgrima Se eu conseguir um foco dela melhor ah. Nós não tivemos equivalente no Brasil, né? Da Esgrima é, Não teve Mas no Japão vai ter agora 2020 Essa é uma das primeiras moedas que foram cunhadas agora, lá No Tóquio Mas tá faltando a última série para ser cunhada, mas as que nós temos aqui eu vou passar hoje para vocês vejo que o reverso é medalha né é... tem uns escritos acima é reverso como se fosse medalha e aqui é a esgrima é por causa da letra japonesa fica difícil então ela fica como uma medalha em cima né e abaixo tá aqui é 2020 E o símbolo do... Aqui é o símbolo da, da Olimpíada, né? É um boedo no... no valor circular Interessante aqui Agora a outra que foi... Essa aqui foi a primeira, né? Essa aqui é a segunda... Esse esporte chama bota, é praticado na cadeira de roda, né? E agora, interessante que o reverso dela é um pouco diferente da primeira que eu mostrei para vocês, olha. Veja que tem um símbolo dos Jogos Paralímpicos, tá vendo? Logo abaixo aqui, ó, de Tóquio 2020. Pode ver, é o símbolo diferente, né? A nossa todas são o mesmo símbolo do, do, das Olimpíadas. Essas duas foram da primeira emissão, né? Ainda tiveram moeda de ouro e de prata, que a gente que não viu do tá Brasil, né? Agora nós temos aqui a segunda emissão. Levantamento de peso, Aqui, ó Representação do esporte Deixa eu virar aqui Tá aí, ó, gente É o símbolo dos Jogos Olímpicos Isso Mas quando é paralímpico É o símbolo paralímpico Interessante Esse, esse que tá entrando esse ano O skate, né Nova modalidade que entrou tá No Japão A gente vira aqui, olha, temos símbolo olímpico, né? Porque é, é, é o esporte normal. Aqui mais um esporte de luta. Esse é o karatê. Uma novidade mais recente, né? A gente tinha o judô e a, a greco-romana, aquela que nós tínhamos antes, né? E agora vai ter o karatê. Uhum. Qualquer coisa vira. Aí nós temos aqui o símbolo, ó. Joga os top. O valor de 100 ienes, Todas elas são no valor de 100 iens. deixar ela aqui no cantinho. Ó, vamos juntando aqui. Outra novidade, a escalada, né? Que não havia também. São modalidades novas. E o símbolo também do, da Olimpíada, da né? Modalidade Olímpica. Sem Iens. Essa aqui é uma modalidade paralímpica. Essa aqui é o Segundo jogo paralímpico de toque. Aí é diferente, olha, o símbolo lá abaixo é diferente, né? Escrita aí em Jogos Paralímpicos. Por fim, nesse momento, a gente vai ter a modalidade do surf, né? Vamos estar aí assim pelo Brasil, que tem uma boa representatividade no esporte, né? Quem sabe a gente traga a medalha de ouro de lá. E virando tá, o símbolo, tipo uma coroa acima, né? Tóquio 2020 valor facial de 100. São pequenas as moedas comparada com as moedas nacionais, né? Deixa eu colocar um do lado para vocês verem aqui, uma do da nossa Está aqui. Olha a diferença a comparação para vocês verem como a diferença. Tá vendo? Enquanto Brasil são 27 milímetros. A de toque são 22 milímetros, né? Então ela é mais leve. Pequena, né? Diferente. Muito bonitas as moedas. Bom, gente, falta a última série ainda que vai ser lançada. E assim que lançar, eu passo todas para vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva. Deixe o seu like, tá bom? Ferreira top Enumismar no e nos veremos breve com elas completas, tá? E em melhor posição. Eu aqui não consegui um muito bom, mas mas faremos melhorias. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.